Um bom dia a todos e muito obrigada pela presença aqui. Hoje nós estamos reunidos numa aula de leitura e produção de textos no curso de Sistemas para Internet. Então eu tenho aqui comigo hoje a presença da coordenadora do curso, a professora Rosana Camarosano. Rosana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E também tenho, além de todos os alunos do curso, do primeiro ciclo, né, de sistemas para internet aqui comigo, Lucas Gabriel Paiva Silva, que vocês veem aí, e a intérprete de Libras, Débora. Ela vai nos auxiliar nessa apresentação e o tema da nossa conversa hoje é sobre a comunidade surda e a cultura porque nós convidamos o nosso aluno Lucas para poder contar um pouquinho, né, da sua história, do que ele pensa a respeito aí da sua chegada à FATEC, né, sobre o curso de sistemas para internet, é uma turma ainda de calouros, né, como eu disse, eles acabaram de chegar aí ao curso, e gostaríamos de dar essas boas-vindas oficiais aqui, aproveitando a apresentação do Lucas e da Débora, para que toda a comunidade da FATEC conheça um pouquinho né, da realidade da comunidade surda. Rosana, é com você, dê aí a sua palavra antes que a gente inicie a apresentação, por favor. É certo, hum. bom dia a todos, é um prazer estar aqui compartilhando essa aula da Vanina, quando ela me fez o convite, né, eu fiquei muito feliz. Né? Eu, se eu não me engano, é o nosso segundo, eu digo, trabalho em aspecto da inclusão, que nós já fizemos com um outro aluno, e que hoje ele está formado, está muito bem empregado no meio de, do, do trabalho, né? enfim, o ambiente acadêmico, né, ele deve ser cercado uh, de diversidade e respeito, todos nós sabemos, né? e pensando nisso, que os professores eles precisam procurar com uma certa frequência recursos e metodologias pedagógicas de como trabalhar a inclusão em sala de aula. Né? E essa foi uma ideia que a Vanina, juntamente com o Lucas e também com a, a monitora, uh, resolveram para desenvolver e a gente conhecer um pouquinho a realidade né, dos nossos alunos. Né? Isso é muito importante para a gente. Né? A gente deve incentivar esse protagonismo de conhecimento né, e a participação do grupo, principalmente porque a inclusão efetiva acontece quando os estudantes interagem né, e respeitam-se mutuamente. Então, eu estou muito ansiosa e vamos lá. Boa vamos sorte para você. Muito, Opa, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Pessoal, eu vou pedir que vocês, então, se quiserem, os colegas né, do Lucas, ao final da fala, quiserem participar, fazendo alguma pergunta, algum comentário, mesmo que por escrito aqui pelo chat eu leio, para que eles possam responder, né, ou se quiserem ao final da apresentação abram os microfones e participem com a gente. Só que agora, por favor, desliguem, né, todos eles, caso estejam aí com algum equipamento ligado, só para que não haja aí ruído. Obrigada ao Lucas e à Débora mais uma vez, agora é com vocês, quando quiserem podem começar. Obrigada. Então, vamos falar sobre a palavra, uma palavra que não tenha sinal. Então, vai contar uma história. No passado, ele estava fazendo um passeio lá e estava com os amigos dele. Eles estavam indo no shopping. Aí, ele avisou assim para o amigo dele. Falou a palavra, né? Não tinha sinal. Ó. Você conhece? O Godzilla? Aí o amigo dele falou assim, peraí. Calma. Fala de novo a palavra. Aí ele solitrou outra vez a palavra. Gondzilla. Aí o amigo dele entendeu. aí, ó. O sinal dele é assim. Assim. Ah, tá. Agora tá bom, entendi. Ai, gondzilla, tá bom, não vou mais soletrar. Tá bom. Entendi. Agradecer o amigo. O amigo falou tudo bem, de nada. Tudo bem, foi bem legal, a gente continua o nosso passeio. Vamos lá, vê o Gonzila. Isso era uma palavra que não tem, que não, ele não sabia o sinal, não tinha sinal. Agora, é uma palavra que tem um sinal. E a outra história é de um outro passeio, que ele estava com três amigos dele. Era ele, mas os amigos, né? Somava três pessoas. Então, eles tinham acabado de sair da escola... Então, quando eles estavam indo embora da escola, aí eles estavam os três lá e falou: ah, eu queria comer. Eu queria ir lá no MD, McDonald's. Aí falou, ah, tá bom, vamos, vamos. Mas esse sinal aqui, MD. Aí ele ficou pensando. Ué, mas também tem um outro parecido, que é assim, ó. Também significa McDonald's assim. Aí começaram a conversar sobre a diferença dos sinais que tinha de uma mesma coisa, e ele falou, puxa, eu nunca tinha visto esse sinal assim, olha que legal, né? Confuso para mim, mas legal, gostei. Começamos a contar umas piadas sobre isso daí, achamos engraçado, mas tá bom. Aí, ele sabia uma variação do sinal e beleza, a gente foi lá e foi comer. Vamos passear, vamos os três comer. Quando acabou, a gente voltou para casa e tudo bem. E continuamos as nossas conversas depois. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cultura surda. O que isso significa sobre a cultura surda. Por exemplo. Os surdos, é, em outros países, por exemplo. Os sinais são diferentes, não é a mesma coisa. Por exemplo, o Lucas conhece os sinais dos Estados Unidos, por exemplo. A palavra casa, sabe? Lá nos Estados Unidos, o sinal é assim. Casa. Mas aqui no Brasil... Não é assim no sinal de casa, é assim, casa. Uhum. Então, nos Estados Unidos é assim, é diferente daqui. Uhum. Agora eu vou explicar como aqui no Brasil, por exemplo. Sinais diferentes aqui no Brasil que são quase iguais. Quase parecidos, ó. por exemplo, para vocês entenderem a variação de sinal que tem. Esse sinal aqui, ó. o que significa esse sinal aqui? Pode ser uma cor e pode ser um dia também. Esse sinal serve para duas coisas, pode ser uma cor ou pode ser um dia, mas é diferente uma frase, por exemplo. Outra coisa, esse, essa configuração de mão assim, ó, significa pão. Comida, pão. Mas, se você fizer assim, pode significar outra coisa, a mesma configuração de mão, mas significa outra coisa. É diferente. Significa ciência. Ou esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui. Significa a cor verde. Ou pode também significar outra coisa. Pode significar frio. A variação de sinais. Mas e agora? Como assim? Como é tão diferente? Ou outro exemplo. Computador pode ser assim ou pode ser assim. Um sinal diferente para a mesma palavra, pode ser também. Então, a cultura surda, quando não tem comunicação, como funciona? Como é na, na, na cultura surda? Primeiro. Então, quando tem um surdo e um ouvinte. Quando os dois se encontram pela primeira vez. Como que é essa conversa com eles? Quando um, não tem, quando um não sabe libras, por exemplo, o ouvinte, e o surdo vai lá falar com ele. Não consegue comunicar, não consegue, não consegue entender. Não há comunicação. Como que a pessoa que, que só ouve, que não sabe falar sinais, como eles vão se comunicar? Não tem como falar? Se ele falar, o surdo não vai entender? Por quê? As duas pessoas são diferentes. Uma surda, outra ouvinte, não tem comunicação. Mas, por exemplo, na comunicação, na comunicação surda, quando não tem comunicação, é essa a diferença, é ruim, né? Mas, por exemplo, no passado ele tinha ido para a escola uma vez, uma história pessoal dele. Quando ele chegou lá na sala, tinha muitas pessoas ouvintes, né? E o Lucas não estava entendendo nada. O pessoal estava falando, ele via o pessoal lá mexendo os lábios, falando, falando, falando muito, e ele entendendo nada. Aí ele ficou lá, coitado, na sala, sozinho, calado, quieto, vendo o pessoal bater papo, vendo o pessoal conversar e ele entendendo nada porque ele não sabia mas depois ele esperou um pouquinho, estava ali quieto aí de repente apareceu um aluno entrou um aluno que era ouvinte ele falava e sabia Libras, ele era ouvinte, ele falava e ainda falava Libras. Quando chegou perto do Lucas, oi, você, seu nome é Lucas? Ah, aí ele, o quê? Que susto, você sabe Libras? Você é ouvinte? Então ele falava e ainda sabia Libras, como ele aprendeu, oh, eu amei. E aí a gente começou a trocar sinais um com o outro, conversar. Ele ficou muito animado, muito feliz com isso. Ele gostou muito, ficou muito feliz de saber que ele sabia falar e ainda sabia livros. E eles ficaram juntos nas, nas aulas, assim, sempre. Foi muito legal. Então, ó, também tem uma outra coisa. Por exemplo, no WhatsApp, eu não entendo as palavras. Então, por exemplo, às vezes, as, as pessoas estão lá no grupo, no WhatsApp, por exemplo, aqui da faculdade, por exemplo, não tem a intérprete na, no grupo. Aí o pessoal está lá falando um monte de coisas. E as pessoas falam, falam, falam, digita, digita, digita rápido, e as mensagens só sobem, só crescem. Aí, por exemplo, tem uma palavra lá que eles escrevem várias. Eu não conheço aquelas palavras. Eu não sei o que ele significa. Por quê? Não tem o sinal daquela palavra. Então, fica difícil para mim em português. Fica difícil. Eu sei mais ou menos uma palavrinha ou outra. Por Eu não sei o que aquela palavra significa. Por exemplo, eu sei que ele fala assim, é bom, é feio tá triste? É, é, feliz? Palavrinhas soltas, palavrinhas simples, né? Não contexto geral. Ele não entendo nada do que vocês estão falando. Eu vejo, mas não estou entendendo. Então, como é que eu vou fazer para entender essas palavrinhas? Eu não entendo, então eu deixo lá, né? Está lá falando no WhatsApp, eu deixo lá, porque eu não estou entendendo. também agora tem a história do filme que eu vou fazer junto com ele uma historinha então por exemplo duas pessoas por exemplo a história da praia o Lucas vai na praia aí eu falo vamos na praia nesse aqui ó e faz o sinal mas espera aí, esse sinal aqui, ó, é uma cor ou é um dia? Vocês respondem. Vocês livres responder, vocês acham que é o quê? É dia ou é cor? Alunos, professora, livre. É o quê? É um dia, é sábado, Eu falei antes. Sábado. Então, por exemplo, ele vai me convidar para ir na praia, mas eu faço sinal. Mas lembra da variação de sinais? É dia ou é cor? É dia. Ele não está me convidando para ir na praia laranja, ele está me convidando para ir na praia no dia de sábado. Mas aí eu respondo para ele assim: ah, eu não quero, porque, ó, vai lá na praia, vai estar tá verde. Ou será que vai estar tá frio? Vai estar tá o quê? É uma cor que eu vou responder para ele? O que é que eu vou responder? Não, eu vou falar que está assim, mas é porque significa que está frio. Aí eu falo, ah, então tá bom. Então tá, então não vamos na frente. deixa quieto. Então tá bom. Aí eu teve, eu teve outra ideia. Ó, oh, então vamos passear? Vamos, por exemplo, ver um filme. Aí ele vai e soletra para mim. Mas eu sou uma pessoa que não sei o que aquela palavra significa. Ele vai lá e soletrou Godzilla. Vamos lá assistir o filme? Aí eu falo, o quê? Vamos aonde? Aí, o que, que ele faz para me ajudar? Ele faz a expressão do monstro para mim. Como é que aquilo que ele está falando significa? Aí eu olho, ah, entendi. Agora eu sei. Ah, porque não falou antes. que não expressou antes. Ah, a gente vai ver o filme do Godzilla. Ah, entendi. Tá bom. Ah, agora sim. Agora aceitamos. Vamos lá. Vamos assistir o filme. agora eu entendi o que ele quer falar. É isso, é o fim da apresentação do Lucas, algumas variações, algumas variações de sinais, de lugares, de países, não aplica, que é diferente, as dificuldades que o surdo tem, né, cada uma um pouquinho da história dele pessoal, e juntou tudo isso numa historinha agora simples, para vocês entenderem mais ou menos como que é. Muito obrigada, Lucas, e muito obrigada, Débora, pela apresentação. Só para contextualizar um pouquinho, eu tinha pedido que eles conversassem justamente sobre isso, porque no curso de leitura e de produção de textos, quando a gente está falando de língua portuguesa, a gente às vezes fala né, que a comunicação acontece, que às vezes as pessoas se entendem e interagem, mas também acontecem mal entendidos, então a minha pergunta foi essa, né, Rosana e, e, e pessoal, é, na comunidade surda isso também acontece, né, ou seja, uma mesma palavra, no caso um sinal ou gesto, tem duplo sentido, Lucas deu um exemplo muito bacana, né, então sim, é, as pessoas podem não se entender quando dois surdos brigam, essas foram as, as provocações que eu fiz, né, para que a gente conhecesse um pouquinho mais, né, dessa realidade, porque a gente sabe que a nossa língua é, portuguesa tem um, um padrão, né, oral, escrito, é uma língua verbal, né, uma linguagem verbal, e libras não, mas ambas são idiomas nacionais, né, idiomas brasileiros, as duas, são duas línguas distintas faladas aqui, e a gente tentou fazer também um paralelo entre elas, né, a língua portuguesa, semelhanças e diferenças, diferenças a gente sabe tem, são muitas, mas há também essas semelhanças, né? O duplo sentido, a polissemia, uma palavra nova, né? Que às vezes a gente desconhece em língua portuguesa, então o Lucas também desconhecia alguns sinais, vê pela primeira vez, nossa, nunca ouvi essa palavra, a gente fala, né? E eles também não, pelo visto, desconhecem alguns sinais, conhecem pela primeira vez, pode acontecer, né, esse tipo de situação engraçada também, né, de algumas situações, assim, mais cômicas, quando as pessoas estão se encontrando, estão se conhecendo, mas pelo menos eu acho, a minha sensação foi de que é muito importante que a gente tente, de qualquer forma, comunicar, né, e eu acho que isso passa é, pela simpatia, pela empatia e pelo acolhimento, né? Então, deduzo dessa fala do Lucas que esse grupo de WhatsApp dessa turma <risos> deve ser terrível, porque são muitas mensagens, pelo visto, apita-apita o dia todo, né? E vejam, é, quando puderem, recordem-se de que Lucas está é, como membro do grupo, né? E qualquer necessidade de explicação é bem-vinda, Assim como quando ele também for se manifestar, a gente tem de, de tentar sempre entender, né? Então, acho muito legal essa, essa fala, essa apresentação. E agora, queria saber se alguém tem alguma, algum comentário né, a fazer ou alguma pergunta. Rosana ou alunos, colegas aí de Lucas, participem, se quiserem, se quiserem escrever aqui, eu leio né, a, a pergunta para que a gente possa conversar um pouquinho. Algum comentário? Alguma Olá, pergunta? Bom dia, Lucas. Bom dia, Débora. Bom dia. Bom dia. Ana. Então, professora, eu tenho sim, porque eu gosto muito dessa parte de gestos e me veio na cabeça, assim, quando a gente faz a parte de análise, a gente percebe que os gestos, eles são muito importantes, é, principalmente gestos corporais, né? A parte de contratação, de RH, essas coisas. E quando o Lucas veio com esses gestos, me veio na cabeça assim. É, a parte de, dessa linguagem dele, cada gesto, corresponde também com a parte de linguagem corporal, assim, na parte de RH. Quando ele colocou a mão no queixo, para a linguagem corporal, é uma análise crítica. Só que ele falou que tem a ver com frio. Qual a minha pergunta? Quando ele colocou a mão no queixo e falou que essa linguagem tem a ver. Com frio, essa origem, da onde vem essa origem do frio? Está relacionado a quê? Qual o estudo que fez para chegar, é, concluir-se que aquilo está relacionado ao frio? Entende? Foi assim que eu pensei. Eu entendi a pergunta, né? Débora, se você puder fazer de novo o gesto, né? Ou o Lucas, mas a Silene quis um pouco dizer que a gente às vezes para pensar, né? faz assim, faz algum gesto, um olhar, alguma coisa da fisionomia que seja, né, que indique talvez preocupação ou crítica e muito Sim. foi muito semelhante. É neurolinguístico, né? Isso, e, e o Lucas já fez um gesto que indicava frio, né? É... Yeah. Ficou clara a pergunta para o Lucas responder? Débora, acho que sim, né? Sim, ficou. Ele está falando de novo, né? Mostrando a diferença de verde, verde para frente, a cor. Ou frio. Então, é o mesmo, a mesma configuração de mão, só que... Bracinhos balançando. Verde para frente, frio encosta no queixo e dá aquela tremidinha, que é justamente para falar, para perceber a diferença né, do frio. Ó, os bracinhos tremendo. É igual a palavra sábado que ele falou, por exemplo. né A mesma configuração de mão significa uma cor ou significa um dia. Vai depender da frase no contexto geral. Você sabe que esse, essa pergunta aqui da Silene, essa, esse comentário que vocês fizeram, me fez lembrar outro dia de um vídeo que eu vi de um intérprete de libras contando como foi quando ele começou a aprender, porque imaginem que para Débora foi difícil, né, houve uma formação e tanto, um aprendizado, assim como a gente passa quando vai aprender uma outra língua, né, uma língua estrangeira, por exemplo, então não basta uma semana, duas ou três, né, para aprender inglês, para aprender espanhol, então houve toda uma formação, né, e é claro que quando é um tradutor ou um intérprete no início da carreira, ainda inexperiente, podem acontecer situações engraçadas também, constrangedoras. E esse senhor estava justamente dando esse depoimento e dizendo, olha, eu fazia um gesto, era uma conferência, ele ia traduzir uma palestra, se não me engano, precisava fazer um gesto que indicasse, não me recordo mais qual era a ação, uma ação cotidiana, simples, só que era um, um sinal muito parecido com outro totalmente diferente, que era mais obsceno. E ele não sabia, todo mundo começou a rir quando viu ele fazer o um gesto. E não era o que ele queria dizer, mas olha cada situação às vezes em que a gente se encontra. Porque era justamente um sinal, um gesto muito semelhante, né? Claro que havia uma diferença, mas ele, inexperiente, achava que estava comunicando uma coisa, estava comunicando outra totalmente diferente. Ele só se tocou quando ele observou o riso, né? Da plateia toda ali no evento, né? Era um público grande e tudo. Eu queria saber da Débora agora, talvez, se ela no início, quando ainda estava aprendendo, se passou por alguma situação assim de não saber, no um sinal de ter que explicar de uma outra forma, ou ter errado o sinal e de repente, né, o pessoal ter dado risada, enfim, porque imagino é, no início seja difícil, né? Sim, já teve situação que eu tava aprendendo os sinais e é isso mesmo, né? Às vezes o sinal é muito parecido com outra palavra que é totalmente diferente de significado. E aí teve sim, eu tava aprendendo, aí eu fui cumprimentar o surdo e fui falar com ele não sei o que. Nesse não sei o que que eu fui falar, eu falei alguma coisa que a expressão dele mudou na hora. Aí eu fiquei assim, né? tá. O que, que foi? Mas ele não quis falar. Ele foi muito respeitoso, não falou comigo, mas mandou uma outra mulher, uma outra surda, vir falar comigo e explicar o sinal que você fez, ou tá errado, você falou o quê? Era alguma coisa que aplicava é, uma coisa obscena, né? Não Sim. aplicava o que eu queria realmente falar, porque eu tava só cumprimentando, falando Sim. simples, e no começo a gente quer treinar, quer usar todos claro. os mesmos, mas a gente já sabe, né? E aí eu fiquei assim, oh meu Deus, que vergonha. E aí, com o tempo, a gente vai sempre aprendendo, né? A língua muda, assim como toda outra língua muda, né? Constantemente. Então, a gente tá sempre aprendendo sinal novo, né? Ou, às vezes, eu uso um sinal aqui com o Lucas. E aí ele fala para mim, assim, que não conhece. Aí eu preciso explicar. Ou, às vezes, ele me ensina outro sinal que é melhor que ele já sabe. Da mesma palavra que aplicou hoje na, na apresentação dele, né? Então, Eu já sim. teve, sim. Temos mais perguntas aqui, da Aline Martins, obrigada, perguntando ao Lucas como funciona a leitura, como ele lê. Então, ele lê, ele entende poucas palavras. Também, na escola, né, no passado, ele vê algumas palavras, por exemplo, ele vai buscar no celular o que aquela palavra significa. Então, para ele ler, ele faz isso. Ele não sabe todas as palavras, então o sentimento dele, né, para leitura, para as palavras, não é a mesma coisa. Então, quando ele vê uma palavrinha que ele não conhece, ele tem que estar tá lá comparando sempre com o celular, na internet, para saber o que significa aquela palavra. Temos outra pergunta aqui, por favor, do Luan Costa, sobre língua de sinais internacional, se existe, já que o Lucas falou que no Brasil é de um jeito e é, nos Estados Unidos, por exemplo, de outro, né a língua de sinais brasileira e é, em inglês. Existe uma internacional? Está perguntando o Luan aqui. Então, sinal mundial não tem, é diferente, não aplica a mesma coisa, é diferente, não tem. Então, a gente pensa, ó, lá é diferente daqui do Brasil, não é a mesma configuração de mão, não é a mesma libras, não é as mesmas palavras, não é a mesma língua, é totalmente diferente. Mais alguma pergunta pessoal ou curiosidade para fazer para o Lucas, Rosana, quem mais quer fazer algum comentário? Eu gostaria de perguntar, na parte de socialização para o Lucas, é... além da faculdade, a gente está remoto, né, então a socialização ela fica um pouco difícil, né, eh, se Deus quiser, o ano que vem, eu acho que a gente eh, vai retornando aos pouquinhos, né? Mas eh, como que é a, a, sua, a sua vida? Eu digo porque eh, o curso de RH, nós não temos libras aqui na FATEC, mas o curso de RH terá libras, né, aqui. Eh, nós temos dois alunos também, Uh, um em ciências de dados e em gestão em portuárias, né? Eu digo assim, quanto à sua socialização, aqui em Santos principalmente, você tem amigos? Por que, que eu estou perguntando isso? A questão de umas três semanas atrás, eu fui para São Paulo passar um fim de semana na minha tia e aí nós fomos no restaurante jantar, né? E por incrível que pareça, no meio do restaurante tinha uma mesa com 17 pessoas, né? Uh, todas uh, se relacionavam na forma de sinais. Eles eram intensos, alegres. A gente até o restante do restaurante até começou a tentar também entender, porque eles eram assim, e eram senhores. O que você notava? Como se fosse uma confraria ou seja, de muito tempo essa amizade. Então, esse lado seu, eu digo assim, você tem amigos, reúne-se. É muito bom, né, Vanina, que, que, que crie ambiente de socialização. Né? Ela, ele quer saber se você está perguntando sobre amigos surdos ou amigos ouvintes. Não, surdos, sim, surdos, ouvintes, mas e surdos? Como é que se socializa, né? Se ele, né, como que é... Porque que nem eu vi essa confraria, eu percebi que eles são muito unidos, né? E, que, e, e pelo que eles nos falaram, é, durante muitos anos eles marcam sempre um local para poder dividir experiência, é, compartilhar os senhores, né? Não era assim. Você notava que eram amigos de muita data. Então, ele tem sim amigos surdos. Ai. Ele conhece sim. peraí que a internet travou. E também conhece tem comunicação com amigos ouvintes que sabem libras, Sim. pessoas diversas, e aí geralmente eles fazem, por exemplo, vídeo chamada, fazem vídeo fazendo sinais ou ensinando palavrinhas novas para ele, conversando com ele. Porque você sabe que eu que a gente poderia até fazer um tipo de um curso de férias, eu não sei, de repente a gente pode bolar um curso de férias de libras, né? porque as empresas estão solicitando, né, muito, então é uma coisa que a gente poderia até ver uh, para agregar valor para o currículo, né, a gente sempre dá alguns cursos de férias na área de programação, enfim, mas na área de Libras também seria um, eu já tive alunas minhas que recrutadores perguntaram se ela tinha noção em Libras, né, não que ela ia atuar diretamente com, com a, a linguagem né, em si, se a gente pode falar, é uma linguagem, né? mas que é um diferencial hoje em dia competitivo né? para o mercado também, não é só o inglês e o espanhol. Muito bem, nós temos mais uma pergunta aqui do Estevam. Estevão Mendes, obrigada, ele perguntou em relação à linguagem escrita, como eles podem melhorar a comunicação, eu acho que ele está pensando nessa questão que o Lucas comentou do grupo que eles têm e a forma como eles se comunicam, né, se haveria uma, algo que eles fizessem, né, para melhorar a comunicação escrita entre si, né, entre os, os colegas aí da turma, já que o Lucas faz parte dessa equipe. Então, a comunicação escrita é um pouquinho, né? Difícil, porque ele não entende igual no WhatsApp, por exemplo, como é feita. Por quê? É o sentimento dele, né? Na hora de escrever é difícil. Ele não tem essa noção da Libras na hora de, da, de, no português na hora da escrita. Então, a por exemplo, é como uma família, como uma, comunica uma comunidade, né? O principal de vocês, no caso, é o português. Por quê? Por exemplo, eu tenho um amigo. Por exemplo, ele escreve em português. Eu olho, vejo mais ou menos o que ele está falando, o que ele está escrevendo, né? Mas o sentimento é outro, né? É diferente quando se escreve no português para mim. Por quê? Aqui na escola, por exemplo. O surdo não consegue ter uma, uma comunicação, por exemplo, com a professora. Por quê? Eu preciso estar tá escrevendo, pedindo ajuda. Às vezes ela não entende ou eu não entendo. Por quê? Eu não sei o português. Então, uma palavrinha ou outra, se for ensinada antes, talvez ele possa conseguir até mesmo, por exemplo, na questão para trabalho. Algumas palavrinhas ele tem se esforçado, né? De aprender, de entender como que é, o que é aquela palavra em português. Então, às vezes, precisa, falta empatia pelo surdo. Muito bem, que ótimo. Mais alguma pergunta pessoal ou participação aí? Gabriela Barbosa acabou de escrever aqui, né? <risos> Ao pedir algo no mercado, na loja, alguma informação, é fácil ter um intérprete ou algum atendente que possa se comunicar em Libras? Está sendo mais fácil encontrar alguém hoje, né? que use a linguagem, que use essa, essa língua de sinais sendo ouvinte, como são essas situações em que Lucas está, por exemplo, sozinho, né? Sem os familiares, numa loja, quer comprar algum produto, ele consegue né, se comunicar? Verdade, é difícil no mercado também, por quê? Por exemplo, se a família não está e ele vai sozinho, ah, eu quero comprar alguma coisa, por exemplo, para comer. Aí, por exemplo, tem a mulher lá no, no mercado, ela é ouvinte, ela começa a falar com ele, ele olha, tenta fazer leitura labial, mas não entende, aí ele tenta sinalizar, olha, eu sou surdo. Aí ela, ah, tá, entendi, tá, você é surdo. Ah, desculpa, desculpa, ele só entende que ela fala o desculpa. Aí... Ó, o preço, aí faz o sinalzinho do preço. Aí ele tem que mostrar, por exemplo, ó, isso daqui, quanto que é para pagar? Ou ela mostra para ele, ou ele mostra para ela o valor do, do produto para pagar, e ele agradece, e só. E aí consegue ver mais ou menos pela leitura labial algumas coisas. Mas também outra coisa que pode acontecer... É quando, são, quando o ouvinte sabe Libras. Aí a coisa muda, né? Aí é diferente. O surdo vai, ele vai contra essa pessoa que sabe Libras, fala, ó, ah, eu sou surdo. Peraí, aquela mulher ali, ó, ela é ouvinte, mas ela sabe Libras, peraí. Quando ele vê, ele fala, leva até um susto. Olha, também sabe Libras, que legal, fica todo feliz. Consegue conversar, consegue se comunicar, mas não é sempre. Mas quando não tem, é ruim. Mas quando tem, é ótimo. Aí, por exemplo, ó, eu vou precisar pagar quanto que é? Ela fala em sinais. É 20 reais. Então, percebe a diferença? Quando não tem, ele tem que ficar mostrando e a mulher tem que ficar mostrando para ele para ele poder entender. Quando tem, Libras é diferente. Então, é muita coisa. Por exemplo, no mercado, no, na polícia, no hospital, qualquer lugar. Tem muito ouvinte que sabe, Libras, um pouquinho, né? Não todos os lugares, mas um pouquinho tem, sim. Que bom! E mais uma pergunta aqui da Aline Martins. Se essa dificuldade que o Lucas tem de entender a língua portuguesa escrita é só dele, ou se a comunidade surda como um todo passa por essa dificuldade? Acho que é legal que ele fale, né? sobre isso, porque a gente sabe que tem aqueles que são né, totalmente alfabetizados em língua portuguesa e aí são realmente bilíngues, né, pelo menos com a linguagem escrita, claro, e aqueles que são bem menos. Né? E aí o Lucas poderia até falar um pouquinho também, Débora, da família dele, como é na casa dele, porque eu conheci né, os familiares e eles me contaram que eles falam português em casa, como que eles se comunicam lá. Né? Então, se ele puder responder essa pergunta sobre... É, a língua portuguesa escrita, né? Se todos têm essa dificuldade ou se é só ele, e como ele se comunica dentro da própria casa com a sua família, né? Então, é verdade, é difícil sim, porque, por exemplo, na escola, né, já desde pequeno, tinha, por exemplo, dois alunos surdos lá, aí a professora estava lá, a professora de português estava lá, já parecia uma senhorinha, né, mas parecia que ela tinha preconceito, era difícil, porque eu era surdo. Então, eu estava ali tentando escrever, e a professora fazia pergunta, não entendia, aí falava, ah, ele não entende, ele é surdo. Então, por exemplo, aí dava uma nota para ele zero, uma nota vermelha, porque simplesmente pelo fato dele ser surdo e falar, ah, ele não sabe, ah, ele não consegue. Então, foi sempre difícil. Então, por exemplo, aí eu ia para casa, aí precisava ter paciência, mesmo triste, né? E com a minha família, eu ficava com eles. Por quê? Eu ficava triste, porque, por exemplo, né? Meu pai. Ele é muito nervoso. Muito nervoso. Aí eu voltava para casa né, da escola minha mãe perguntava o que, que aconteceu aí me via e eu queria falar a minha mãe tentava conversar comigo mas e aí o que que aconteceu eu tentava conversar com ele para saber para descobrir né que ele estava deprimido aí ele tentava falar ó desculpa amanhã a gente vai lá na escola como que vai ser ó vou te explicar como que vai ser tá bom e tentava conversar com ele, tentava acalmar ele, porque ele não sabia as palavrinhas, né? Porque era diferente o tratamento entre um e outro. Por exemplo, quando vai se tratar de português, não é a mesma coisa, né? Então, na hora de conversar, era é difícil na escola. Então, por exemplo, na hora de escrever, o português eu tenho sempre que estar tá mostrando, né? Tá bom, não tá bom, como é que é, como que não é. Porque geralmente eu levava sempre uma nota negativa ou nota zero por conta da diferença, né? Eu perguntei para ele como que é na família dele. Ele falou assim: ó, que na minha família muito ouvinte, né? E eu sou o único surdo. Aí, como que é a comunicação? Então, eu tenho vergonha, né? Eu sou tímido, sou muito tímido. Porque eu faço libras, aí a mamãe sabe, né? Ela consegue um pouquinho de libras, ela sabe. Então, aí eu falo, oi. Aí ela vai, sinaliza, mais ou menos. E também ela tenta aprender um pouquinho, né? Minha família. Então, aí ele vai, é, também conversa um pouquinho com o pai dele, por exemplo, né? O pai dele fala para ele assim: Você precisa aprender a falar. O pai dele fala. Você precisa aprender a falar. Aí é difícil para o Lucas, né? Porque além dele ter, de ele ser envergonhado, não aplica ele conseguir falar porque, né? Então, ele tenta mostrar as palavrinhas para o Lucas e fala para ele que ele tem que tentar oralizar, falar, soltar a voz, né? Então, assim é a comunicação. Por quê? Para vocês terem uma comparação da dificuldade. ele já foi no mercado, por exemplo, por exemplo, eu vou lá no mercado agora. Ah, tá bom, tá bom. É, a família tá ali toda feliz, consegui, consegue progredir. Porque a gente tem Libras, por exemplo. Então, o surdo, ele consegue aprender as palavrinhas, consegue soltar. Mas falar... Diferente, né? Então, por exemplo, quando ele vai no mercado... Ele vê o pessoal falando. Ó, oh, tem isso aqui? Fala a palavrinha. E eles tentam fazer com que ele fale, né? Mas ele fala, desculpa, eu não sei, eu sou ouvinte, eu não consigo falar. Mas se tem sinais, ele consegue ó, se comunicar. Então, é, o esforço que o pessoal tem de fazer com que ele fale, né? porque é para poder eles se comunicarem, mas o jeito como ele faz, não dá. Mesmo que seja por câmera, igual agora, se você pedir para ele falar, ele não consegue. Ele vai ver você falar, talvez ele entenda uma palavra em outra, mas ele soltar a voz, não. Porque eu sou surdo, gente. Ouvinte diferente. Agora, livre mais um pouquinho. Falar um pouquinho. Você quer ver? Claro, com certeza. Se ele quiser. Se ele quiser. Você falou que tá com vergonha. Um de vergonha. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo, Tudo bem? bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó, falar, soltou a voz um pouquinho. Está aprendendo. um pouquinho. Tudo bem, professora? Ai, bem, tudo bem, Ai, eu amo. <risos> Fico tão feliz de ouvi-lo, mas se você não falar, estou feliz tanto quanto. Só de vê-lo, porque eu acho que a gente não pode tentar mudar quem é você. Lógico. Né? Você é você e da forma é. como você é já é incrível, então acredite muito na sua capacidade. Ainda bem que a gente tem estudado muito mais hoje esses e outros né, fenômenos que, que existem e particularidades né, sociais para a gente tentar é, derrotar esse estigma né, que a gente tinha até então, que o Lucas viveu muito na escola né, é, fundamental, pelo visto, de sempre achar que o diferente é diferente, e aí é. dá mais trabalho para a professora, incomoda, é. né? É melhor nem tentar, ele não entende, como não entende? O Lucas entende é. tudo, né? Ele só precisa que as pessoas usem a mesma linguagem, né? A, a língua a gente sabe é um sistema de códigos, o código dele só é diferente. Agora a compreensão do mundo, os sentimentos, as mesmas emoções, né? Que a gente tem, as mesmas dificuldades no mundo. É, ele falando da timidez, é muito bacana, porque eu tenho certeza muitos outros alunos e alunas aqui também tímidos, né? Sim. Sempre quando a gente pede que participem, que apresentem algum trabalho, tem essa questão da timidez, da inibição, né? Então, acho que tem sido um momento hoje muito é, importante, né? Inesquecível para a história aqui do nosso curso na FATEC, que é a gente poder ouvir o que você sente, tentar se colocar um pouquinho no seu lugar, né, e você também ouviu o que a gente sente, a nossa tentativa de tentar ajudá-lo da melhor forma possível, né, então conte com a nossa, com a nossa disposição, né, e com a nossa ajuda para tentar sempre incluí-lo, mas é, falando ou não, você é muito querido e bem-vindo aqui, né, não precisa... É, se esforçar mais do que isso acho que a gente conseguiu hoje se comunicar de uma forma bem legal é, obrigada aqui ao Leonardo, Estevam né, que colocaram aí as palminhas para que o Lucas a Débora também não fiquem muito cansados a gente fez aqui já uma horinha de conversa então eu pretendo encerrar menos que alguém tenha algo mais a dizer né? mas caso não tenham mais dúvidas, colocações a gente encerra aqui a nossa conversa e quero muito agradecer, dizer ao Lucas se ele também curtiu, perguntar se para ele foi foi interessante, ouvir a última mensagem aí que ele quer né, nos deixar antes que a gente encerre. O que, que você achou, Lucas? Para você foi foi legal? Verdade, eu gostei, porque no futuro, quem sabe eu consiga falar, aprender bem mais e falar, vai ser bem legal também para a minha família poder ensinar. Também os surdos, né, poderem conversar mais, vai ser bem legal. Fico muito feliz, animada, verdade. Que bom, muito bom. Obrigada. Podemos então encerrar essa nossa aula, né? Tão interessante e diferente. Obrigada ao Lucas, né, e à Débora, que foram aí os apresentadores, e a companhia da nossa querida Rosana também, né, Rô? Espero Eu que agradeço, que viu, Vanina? E pode me convidar mais vezes. Com certeza Sim. virei. Obrigada a toda a turma do primeiro ciclo de sistemas para internet, muito queridos. Mais uma vez, essa parceria foi muito legal. Agradeço muito a todos, viu? Um bom dia aí. Obrigada, tchau. Tchau.